Fala galera, aqui quem fala é o Bombits, estou começando mais um vídeo do canal. Dessa vez eu vou estar tá te ensinando a como configurar a sua controladora, seja teclado ou MPC, com o Battery 4. Então ó, já deixa o seu like para estar tá me ajudando e bora lá. Eu botei aqui um kick, uma clap, um snap e vou ensinar para vocês a como configurar com a sua MPC. Primeiro de tudo, você vai em Options, MIDI Settings e aqui ó tá a minha MPC já tá ligada. Provavelmente quando você conectar o USB para reconhecer, você tem que vir aqui, dar esse Enable, ela vai estar tá ligada. E agora a gente abre o Battery e como a gente faz para um pad da nossa MPC tocar aquilo que a gente quer. Bom, vamos lá. Eu vou mudar aqui até a cena para vocês poderem entender e vamos. Primeiro de tudo, você vai pegar o sample é o básico. Você pega o sample, Blue Hat, você arrasta arrastei aqui pro D. Seu Blue Hat está aqui. Mas agora a gente quer saber como cada pad que a gente vai colocar vai ser o nosso ali, por exemplo. Eu quero botar o key, que ele tá aqui. O que a gente tem que olhar é esse key range. Tá em Ré sustenido 1 na primeira oitava. Até aqui. Vocês vão clicar nesse negocinho aqui que é um símbolo mid. E cliquem no pad que você quiser, ó Botei no C4 Mas como vocês podem ver quando eu clico no C4 Tá batendo junto com o Blue Hat Ele tá no C4 também, então vamos tirar Clica aqui de novo em cima e... Agora tá, ó, no D4 Tem que ficar nos dois aqui, senão vários pads vão tocar ele aí Agora vamos botar o Clap Clap tá no C2, não quero ficar no C2 Quero que fique junto aqui com as minhas Ó Tudo já foi configurado Já botei em Pad, então Acho que deu para vocês terem a ideia De como coloca em cada Pad Vocês veem aqui em Key Range Clique em cima disso, ele vai ficar Meio acesinho E só clicar Qual Pad você quer que seja Clica até ficar ali, mudar a nota Ficar os dois certinho Bom, como vocês podem ver, ó, esse... Esse klep que está muito alto. Eu quero abaixar o volume dele. O que que eu faço? Tem aqui, a gente pode abaixar volume, pode mexer no pan, botar ele para o lado, botar ele para o outro, coisas básicas. E agora eu vou ensinar um o um pulo do gato aí que eu acho que muita gente não não sabe que é de como endereçar para o canal assim, cada tipo o kick em um canal, o hatch em outro. E a nossa clap em outra é simples. Primeiro de tudo, vocês vão vir aqui. File, clicou nisso aqui do lado da lupa. File, open aí. Preference. Em Preference, vocês vêm direto em Gui. Provavelmente vai estar tá aqui 16 vezes estéreo. Vocês vão tirar isso vão botar custom. E aqui vocês podem botar quantos estéreos você quer. 5. Eu vou botar só 4. 24 monos do close. Agora vocês vão clicar nessa engrenagem aqui em cima para poder mexer nas configurações do plugin. Abriu isso, vocês vão aqui nas, nessa segunda e vão em, em input port, output port. Vocês vêm aqui em input port e botam um. Botando um, beleza, a gente está em setting, certo? Vocês vão clicar agora em processing. Clicou em processing. Vai ter esse Connections Em Connections, vocês vão botar Map Outputs Que ele já botou aqui, ó É... Estéreo, um, dois, três, quatro Ok, beleza é, E aqui, ele botou primeiro os canais estéreo E aqui o canal mono Um ficou sem... Um estéreo ficou sem algum canal Não sei porquê Mas beleza, isso não vai atrapalhar o nosso exemplo Agora a gente vai voltar pro plugin Aqui eu cliquei, vai... Dá uma travadinha né de lei voltou para o plugin e vou abrir o mixer para vocês para ver se tá dando certo ó não tá dando certo a gente ainda não jogou para o nosso canal não jogamos para o nosso canal mas nós vamos botar agora aqui beleza a gente está aqui com tudo, a gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima e vai em Output, está em Master, a gente não quer que vá em Master, vamos Direct Audio. Vou botar esse no Mono 9, mandamos para o canal Mono, normalmente bateria, a maioria é Mono, vou botar outro aqui, Direct 10, e o nosso hatch, vou botar aqui Direct Out 11 E vamos lá ver Vamos lá ver se Deu certo Ó Bom, como vocês puderam ver Cada uma dos meus sons Saiu em um canal diferente A gente já conseguiu mandar beleza, Galera, eu acho que isso aí é a coisa mais importante Do battery que muita gente não sabe fazer, que é mandar para um canal individual cada uma das suas coisas. Galera, aqui você pode usar tanto a sua MPC como um teclado. Você vai fazer a mesma coisa, clicar aqui, clicar na nota do seu teclado e vai. Tem algumas coisas assim que eu não acho, tipo se ao qual você pode botar vermelho, quero vou botar o um kick vermelho, vou botar verde esse aqui, esse aqui eu vou botar outra cor. Coisas simples, galera. Coisas muito simples que ajudam muito. Bom galera, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham pego a visão e aprendido a mexer na sua controladora, no seu battery. E então, ó, deixa o like aí que você vai estar tá me ajudando muito. E se você gostou do meu conteúdo, se inscreva no canal e já ativa o sino para você estar tá por dentro de todas as novidades aqui no canal. Tem vídeos de produção toda semana. Então é isso, deixa o seu comentário dizendo o que você gostaria de aprender ou se você aprendeu, ou alguma coisa do Battery que eu não falei, acho que você sabe. Compartilhe esse conhecimento. Valeu, bom beats!